palestrando, porque só assim as mulheres da, da, da, que vão participar vão se sentir mais seguras, vão se sentir mais motivadas a vir. Então, por favor, isso aí, vocês homens e as garotas a, a fazerem isso no próximo evento, por favor. Fernanda? Só acusar um adaptador aqui. Bom, eu sou a Fernanda, eu trabalhei com, eu trabalhei com cidade, como cidade de mim muito tempo, e recentemente me tornei desenvolvedora, e vou contar um pouco para vocês, um pouquinho da minha história e um pouquinho como que vocês podem começar nesse mundo de como Assim que comece, se você olha o Então essa palestra é um pouco do um relato um pouco assim de como que você pode começar a entrar nesse mundo maravilhoso dos DevOps, você que está aí sentado na sua cadeira pensando, putz, seria muito legal se uma empresa fizesse isso. Então como que você pode iniciar? Então, acho que o Miguel e o Gusto que bem, o que é DevOps. E, e na realidade eu gosto muito dessa história né? Que a gente está programando como desenvolvimento. Né? E a gente quer colocar sempre novas features. Então, o que, que a gente faz? A gente, depois que termina o desenvolvimento, entrega o código para o de mim. E aí, nesse momento da passagem de bastão, existem problemas. Porque, essencialmente, com o desenvolvimento, a gente quer agregar features, agregar mudanças. E como o é de mim, a gente quer manter a estabilidade. Legal. E aí, como que dá para entrar nisso? Já falaram ali? É a cultura de colaboração entre equipe de desenvolvimento e operações para aumentar o fluxo de trabalho. Essa passagem de bastão, ela tem que ser mais suave ou quase inexistente, e o fluxo de trabalho tem que aumentar, e a gente faz isso automatizando a criando ambientes e tudo que é então possibilite uma entrega contínua de solto. Então, você está aí, né, pronto? Começar. Né? Uh, então, mais do que ferramenta, né, pra gente conseguir começar com DevOps, vou explicar um pouco do contexto, né. Uh, você que tá aí sentado na sua cadeira e nunca pensou sobre DevOps, o que, que você pode fazer? Bom, anote tudo o que te incomoda, né. Eu comecei a anotar as coisas que me incomodavam e, e eu comecei até um pouco assim, entrar um pouco em depressão, né. Você começa a fazer a lista né? E aí Você começa a pensar em como que você pode implementar né? É uma meio Inerente assim. E aí você começa a Procurar obstáculos né? E aí Já começa a dar aquela depressãozinha né? Mas assim, a primeira coisa que eu acho interessante É buscar referências internas tá? O segundo passo Aí, Para você começar Por quê? Eu, quando comecei Uh, pensei lá, um problema Pensei em como resolver E vá, vou implementar isso aqui Aí passei uns dias fazendo E aí me dei conta que Falando com as pessoas Que uma pessoa já tinha pensado nisso E ele tinha pensado numa uma solução Bem melhor a mim Porque ele estava muito tempo pensando sobre esse problema E aí eu me dei conta, pô, podia falar com esse cara antes Né? E, bom, eu trabalho Com consultoria, também, né? Então, é muito legal vocês ter uma ideia e você compartilhar essa ideia, né? E não vou guardar para mim, porque ah, vou fazer implementar e aí, nossa, vou ganhar promoção, sei lá, né? Eu acho que não é o um caso. Né? É legal ganhar promoção, mas é muito mais legal você fazer conexões, né? E no mundo de DevOps você vai precisar disso, porque quando você tem um problema, geralmente esse problema impacta outras pessoas, né? E aí você precisa conhecer essas pessoas para conseguir uh, solucionar esse problema. E, às vezes, por exemplo, você tem que resolver um problema e tem um CISA de mim que pode te ajudar. De repente, ele queria muito resolver esse problema, mas ele também está tão centrado no seu dia a dia, apagando incêndio, etc., que ele não consegue uh, trabalhar também nisso. Por que, que vocês não se juntam para trabalhar nisso? Né? Então, assim, é legal esse momento de fazer conexões, e eu destaco ele aqui, né? Porque você conhecendo as pessoas, você consegue trabalhar uma solução melhor. E, cara, tem a internet, que é muito boa, né? Você pode pesquisar lá. mas as pessoas que mais vão te ajudar são as pessoas que têm o contexto da empresa né? e sabem os meandros ali de como conseguir chegar àquela solução. E você pode conseguir sozinho? Pode. Mas compartilhando esse conhecimento vai ser muito melhor. E você vai fazer isso muito mais rápido. Né? E aí você tem que trabalhar na solução. E eu já vou dizer que você tem que ser persistentes, né? Às vezes, você tem uma super ideia e você começa a se dar conta que é muito difícil fazer, implementar, tem que falar com muita gente, então, seja persistente, não desista, né? E são essas os, as dicas aí, e a Vops não é só sentar e automatizar, você tem que pegar um de contexto, tem que trabalhar e tem que compartilhar esse conhecimento. Não adianta você fazer uma super solução, a super automatização, robôzinho, robozinho sair caminhando, sei lá, e aí ninguém souber tocar isso depois. Né? Então, algumas opções aqui, né, que você pode fazer da sua máquina de desenvolvimento. Né? vou falar um pouco das ferramentas. Né? Então, você está com a sua máquina, você quer configurar uma máquina virtual porque é uma máquina virtual. Às vezes você está mexendo em alguma coisa do sistema operacional que você quer automatizar e, como eu, que já fiz isso, você mexe em alguma coisa do seu sistema operacional e no dia seguinte você não tem mais um Macbook. Aconteceu comigo, eu estava automatizando um negócio em Java e aí eu troquei uma paradinha lá e aí o Mac é baseado em Java e aí meu Mac morreu, né? Então, assim, Comece com uma máquina virtualzinha, de boas, né, para você não destruir sua máquina. E depois não culpar a Fernanda, que falou para você ir lá e automatizar o seu sua configuração etc. E aí você pode utilizar o Vagrant para isso. Ele é uma ferramenta que permite que você destrua e constrói, construa máquinas virtuais muito fácil. né. E aí você pode utilizar uma ferramenta de configuração de infraestrutura. Tá. Você pode utilizar, por exemplo, é, Ansible, é o Puppet, né, eu gosto muito do Ansible, particularmente, porque é é mais fácil, na minha opinião, e, e também eu gosto da parte da, de da, não ter agentes, né, no Ansible, que aí você não precisa instalar um agente na máquina para que você possa configurar ele automaticamente, né, e, e aí você pode, por exemplo, ah, quero uma ideia legal assim, ah, eu quero, por exemplo, automatizar o meu ambiente de dev, meu servidorzinho de deve, Então, pega pego o Vagrant, pego o Ense, ou Chef ou Puppet, né? e toca a ficha aí, né? e aí. Só que o, o Vagrant, né? você até consegue provisionar o sistema operacional, você pode baixar lá o sistema operacional e configurar ele com o Ansible Chef. Mas, também tem um carinha que ele customiza o sistema operacional. Porque o Vagrant, você pode baixar as boxes, mas se você for um pouco assim desconfiado, que nem eu já por e eu ainda sou, você vai querer configurar o próprio sistema operacional com as suas próprias coisas e aí você pode utilizar o Packer para fazer isso, tá? Ele, você consegue subir um sistema operacional, configurar o Windows também, você consegue fazer, né? E aí você consegue configurá-lo com o Ensimbo, Tefal Puppet também, né? Então é uma outra ideia e aí você pode fazer também Packer instalando o Vintage com Ensimbo. As coisas estão começando a ficar um pouco complicadas. Né? Então eu quero configurar minha VM destruir e subir ela facilmente depois. Tá? E aí tem aí o a revolução, que é o Docker, que é baseado em, em containers. Né? Que aí você não precisa, por exemplo. Uma diferença que a gente vê hoje é que com o VMware você conseguia isolar sua máquina, só que você precisava se de um hypervisor. É uma máquina virtual. A, demora. E etc., e o Docker não é uma máquina virtual, ele é baseado em container. E container, eu não vou me entender muito aqui, é muito mais rápido. Você consegue fazer isso muito melhor. Então, essas são as dicas aí para você que está querendo começar algum ferramentalzinho, mas de novo eu vou insistir aqui: procure uma pessoa para te ajudar, faça conexões. Você às vezes você vai querer, ah, agora eu não quero fazer na minha máquina de dentro, quero fazer um servidor você vai precisar, seu colega precisa de mim e vocês podem trabalhar juntos. isso é que é muito legal, né? E aí, a pessoa pensa, poxa, falou um monte de automatização de infra, né? DevOps é só, é só automatização de infra? Não, né? A gente pode fazer automatização para rodar teste, para instalar pacotes, tudo que facilite uma entrega contínua de software, né? Então, você pode utilizar um servidor de CI para manter as coisas organizadas, né? Uma hora você vai chegar e vai ter tanto script que você vai ficar meio louco, assim. Então, é bom você dar uma organizadinha com o CI. Eu gosto muito do Go, mas também tem o SnapCI. E o SnapCI é grátis, né? Então, não tem custo. E ele é na nuvem, você não precisa de uma máquina, sei lá. E, e aí você pode... E assim, cada automatização depende muito da textec do seu projeto. Então, se você utilizar JavaScript, você vai utilizar uma textec e vai automatizar com algumas coisas que vêm da textec. Então, não vou entrar muito em detalhe. Né? E aí, assim, uma coisa que eu já vi muito, né? é, às vezes, você encontrar uns dinossauros. Assim. Então, o cara foi assim, oh, vou automatizar tudo. E ele tem milhões de ferramentas em um projeto só. E aí, o cara que quer programar, ele chega e diz, como é que eu vou fazer agora para incluir um step de automatização. Eu tenho três ferramentas. Por onde eu começo? E aí, isso pode se tornar uma bola de neve no futuro, porque são muitas ferramentas que pessoas ficam perdidas para eu ir lá e verificar minha configuração, minha automatização. Eu tenho que procurar mais de uma ferramenta, e aí aquilo começa a se tornar uma bola de neve, e aí você se perde. Então, assim, que it simple, sabe? Seja simples, as pessoas têm que adequar a sua ferramenta também, os devs não vão gostar se você começar a fazer uma coisa muito dinossauro. E depois que você sair do projeto, talvez eles não mantenham aquilo, tão complexo que é. Né? E aí nós temos aí um exemplo de um servidor de trabalho contínua. Né? E aí você tem os ali de setup da aplicação, que vai empacotar a então, aplicação basicamente, testes unitários tem outros testes também no meio, tem os testes funcionais, eles são bem simples, podem ter muitos mais passos e muitos mais tipos de testes, e depois você tem o deploy. Né? E o deploy, você pode sempre destruir a sua máquina, seu servidor de produção, e criar ele de novo, e fazer o deploy, para garantir que ele sempre vai estar naquele estado que você se propôs a fazer. Isso é muito importante, né? Tem a, eu gosto de contar a historinha do foco de neve. Uh, muitas vezes, como você de eu já viu também muito servidor, em que você cria ele, você, você cria ele e aí você começa a usar ele como filho, né? Aí você começa a colocar umas coisas lá dentro, e aí você, no final, passando, do tempo, você não sabe o que tem lá dentro, o que as pessoas colocaram, e etc. Né? E aí isso é que a gente chama de Snowflake Server, que é um floquinho de neve. Um floquinho de neve, essencialmente, nunca é igual a outro floquinho de neve. geralmente os servidores têm essa tendência. Se você automatizar seu servidor e rodar ele a cada deploy, você provisionar a máquina de novo, você nunca vai ter um snowflake. Você não vai garantir o mesmo estado da máquina, né? E... outra coisa também é... E se o servidor inicial, que todas as automatizações quebra, Você nem pode automatizar ele, né? E também pode garantir que ele não seja um Snowflake Server. Né? Então tá aí umas dicas né, para você começar a mexer com DevOps. E ao final, né, o Batman e o super-homem se unem aí na batalha. E aí o JavaScript também pode ser o melhor amigo, eu falei aqui de algumas ferramentas mas você provavelmente nunca Vai deixar de utilizar shell Scripting aí, né? E sempre versando o seu código. E para não perder, para ter histórico, etc. E basicamente era isso, tá? Muito obrigado. Não se alguém tem alguma pergunta? Beleza. Qualquer é coisa estou aí, me procure para a gente discutir. Se você tem ideias também, compartilhe. E era isso.